No dia imediato, era já adiantada a hora em que nos vieram buscar para o prosseguimento da visita-instrução que nos cumpria levar a efeito antes de nos desligarmos da tutela do departamento hospitalar. Reconduzidos ao edifício central do departamento a ser visitado, ali encontramos Rosália, tal como fora por ela mesma prometido, e que, solícita. Nos aguardava. Faremos hoje a nossa derradeira excursão. esclareceu. Irmão Teócrito deseja conduzir-vos à terra, onde culminareis o giro instrutivo que vindes experimentando. Como tendes já a ideia do que seja um trabalho de pesquisas para se firmar o meio ambiente favorável às condições em que deverá um de vós encarnar, Levar-vos-ei à sessão de planejamento de corpos físicos. Não ignorais, meus amigos, que antes que a reencarnação de um de vós esteja definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio ambiente como até o estado fisiológico dos futuros pais, isto é, sua saúde, as questões de hereditariedade física, etc., etc., se seu espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves e incuráveis, etc., Somente depois de tudo isso esclarecido, esboçar-se-ão os planos para os futuros corpos, os quais, absolutamente, não serão construídos à revelia do espírito reencarnante e tampouco dos cientistas, prepostos do Senhor para o notável empreendimento que deverão fiscalizar. E nos chegados, porém. Entremos. — Sede bem-vindos a esta casa, meus amigos! — exclamou a dama que nos recebera e a quem fomos apresentados por nossa gentil acompanhante. — Entrai confiantemente. Irmã Rosália vos acompanhará. Em seguida, conduziu-nos a uma sala de grandiosas proporções, rodeada de portas cujas arcadas de fino lavor artístico deixavam-se velar por extensos reposteiros lucilantes e flexíveis, como a melhor seda. Penetramos o interior por uma daquelas passagens, e logo se nos apresentou um iniciado resonho e simpático. Surpreendidos, verificamos haver ingressado em recinto que se afigurava a nossa apreciação como legítimo cenáculo de arte, recanto sedutor, se assim nos podemos referir a um ateliê de artistas eméritos, onde mestres das artes plásticas exerciam sublimes encargos, côncios das responsabilidades de que os investia a ação da divina providência. Várias salas se sucediam em bonita perspectiva circular, todas deixando passagem umas para as outras em sentido reto e através de arcadas magníficas, traçadas por bem inspirados engenheiros da mais pura arquitetura hindu, e cada uma comunicando-se para o exterior com uma entrada independente, como vimos na antecâmara aguardada pelo vigilante. Na primeira dependência dessa admirável fileira de salas circulares, destacamos obreiros curvados sobre páginas de apontamentos e documentações importantes para os serviços a se realizarem, provindos de outras sessões como a de análise e a de pesquisas, bem assim do templo, e relativos aos vários pretendentes ao ingresso num mundo objetivo material. Era uma longa fila de bancas de estudo e trabalho, disposta à feição da sala, isto é, em semicírculo, sob a impressionante claridade azul-dourada que descia de majestosas cúpulas, lembrando velhas catedrais. Das janelas sugestivos primores de arquitetura, destacava-se o panorama vasto do departamento com seus jardins suavemente coloridos à influência magnânima do azul do céu, ao pela luz do sol, que, ali, espalhava os valores sadios do seu magnetismo, parecendo bênção inspiradora, iluminando a mente dos artistas. Uma vez estudado aí o terror dos apontamentos provenientes do exterior, seguiam ordens para a sessão de modelagem disposta na sala seguinte, no sentido de se esboçar o corpo futuro, tal como as instruções determinavam, a saber. a. Mutilado desde o nascimento. b passível de o ser no decurso da existência por enfermidade ou acidente. c. Passível de aquisição de doenças graves e incuráveis. d. Normais. O que indicaria, portanto, fatos decisivos na programação do carreiro a ser vivido pelo paciente, harmonizados ao feitio das expiações e testemunhos a cada caso pois convém não esquecermos que muitos daqueles míseros albergados, nossos cômpares, reencarnariam possivelmente em envoltórios físicos normais e até belos e sadios, por exigirem as suas novas experiências que assim fosse, avultando, em casos tais, lutas e sofrimentos irreparáveis, de ordem moral tão somente. Ora, no gabinete seguinte, viam-se também os esboços dos corpos primitivos, isto é, dos que o suicídio havia malbaratado, destruído antes da época normal, habilmente classificados da seguinte forma, em local apropriado, de fácil acesso ao observador, porque em pedestal conveniente, pois estes esboços eram como estátuas móveis, grandemente belas, dadas a perfeição e naturalidade que apresentavam, sugerindo a presença real do próprio envoltório já destruído. a. O envoltório primitivo, tal como existiu e foi aniquilado pelo suicídio. b. Ao lado, numa placa fosforescente, a descrição do estado em que se encontrava o mesmo envoltório na ocasião do sinistro, a saber, estado da saúde, volume das forças vitais, grau de vibrações, estado mental, grau de instrução social, ambiente em que viveu, data do nascimento, data da época normal em que se deveria dar o trespasse e a extinção da força vital data em que se verificou o suicídio, local do desastre, o gênero do mesmo, causas determinantes, nome do infrator. c. O órgão atingido pelo atentado e cuja alteração motivara a extinção das fontes de vida localizadas no envoltório era assinalado no esboço com lesão idêntica que sofrera o corpo material. d. Casos especiais, afogamentos, trituração por esmagamento, queda, reprodução plástica dos restos do envoltório, tal como o suicídio reduziu. A impressionante perfeição desta última reprodução chocaria qualquer outro observador não esclarecido, como aqueles mestres, ou não dolorosamente experimentado como nós outros. A esta sala, que seria a mais bela e sugestiva, se houvesse ali algum local inferior aos demais, seguia-se a da preparação de esboços para os corpos futuros e sequente encarnação. Seria a sessão de modelagem. Idêntica às suas congêneres, esta recâmara sobrepõe-se, no entanto, pela intensidade e delicadeza do labor desenvolvido e pelo número elevado de obreiros. Os mapas ou esboços encomendados eram organizados sob rigorosa obediência às instruções recebidas, encaminhando-se depois para a revisão e aprovação do templo, das sessões de análises e pesquisas e até para o recolhimento, onde os pretendentes os examinavam demoradamente sob o critério de seus mentores e guias particulares. Não raramente seus futuros ocupantes aprovavam-nos por entre crises de angustiosas lágrimas, dando-se mesmo casos de requererem delongas para os preparativos finais, a fim de se fortalecerem ainda um pouco e melhor se encorajarem para o inevitável. Mas se, por ventura, o estado do penitente, por demasiado precário, lhe não permitisse lucidez para exame conveniente e respectiva aprovação, o templo e os seus guias missionários supriam-lhe as deficiências, zelando por seus interesses com justiça e amor, quais criteriosos advogados com seus constituintes. Percorremos o agrupamento e salas possuídos de singular comoção, tudo observando com interesse máximo. Acompanhava-nos, lecionando esclarecimentos preciosos, além de nossa boa Rosália, o iniciado responsável pela sessão, irmão Clemente, cuja cultura e grau de elevação no mundo em que vivíamos seriam fáceis de entrever, por meio das responsabilidades de que era investido. Sim, meus caros amigos, meus irmãos dizia Clemente, enquanto paternalmente nos guiava de sala a sala, propondo-nos teses formosíssimas e reconfortadoras a respeito das soberanas leis de que era digno intérprete, as quais tantas elucidações levaram a minha pobre alma obscurecida pelo erro, que não me negarei ao desejo de também transcrevê-las para estas despretenciosas páginas de túmulo. Sim, meus amigos. Bendito seja o Criador Supremo, o dirigente do universo, cuja sabedoria e bondade inescidíveis nos suergem das incompreensões do erro para as alcandoradas vias da regeneração, pelos serviços ininterruptos dos renascimentos planetários. Na Terra, os homens estão ainda longe de reconhecer a sublime expressão dessa lei que só o pensamento divino, com efeito, seria capaz de estabelecer, a fim de a sua criação, dotar com possibilidades de vitória. A ignorância dos elevados princípios que residem aos destinos da humanidade a má vontade em querer participar de conhecimentos que os conduziriam às fontes elucidadoras da vida, assim como os preconceitos inseparáveis das mentalidades escravizadas ao servilismo da inferioridade, têm impedido os homens de reconhecerem esse vasto e glorioso alicerce da sua própria evolução, da sua emancipação espiritual. O homem de ciência, por exemplo, considerado semideus nas sociedades terrenas, das quais exige todas as honrarias e fictícias glórias, não admitirá, em hipótese alguma, que o grande orgulho que arrasta, a par da ilustração, posteriormente possa condená-lo a uma reencarnação obscura e humilde, na qual seu coração ressequido e árido de virtudes edificantes, adquira os doces sentimentos de amor ao próximo, as delicadas expressões da vera fraternidade, que só o respeito e a veneração à causa cristã poderão inspirar, enquanto o intelecto repouse. O soberano, o magnata, as classes consideradas privilegiadas pela sociedade terrena, que levianamente se utilizaram das concessões feitas pelo Soberano Supremo a fim de que contribuíssem no labor de proteção à humanidade e desenvolvimento do planeta, não admitirão que os despaltérios cometidos em desencontro das divinas leis os induzam a renascimentos desgraçados em os quais existirão miséria, servidão, humilhações, Lutas contínuas e adversas a fim de que em tão laboriosas recapitulações espiem pela indiferença ou maldade de que deram provas no passado, deixando de favorecer as classes oprimidas, o bem-estar geral da sociedade e da nação em que viveram, preferindo a solidariedade fraterna devida pelos homens uns aos outros o egoísmo acomodatício e pusilânime. O branco, o de pé e alva, cioso da pureza da raça que o preconceituoso conluio do orgulho com a vaidade lhe faz supor seja privilegiada pelo favor divino, não concordará em render homenagem a uma lei universal e divina capaz de impor-lhe, um dia, a necessidade de renovar a existência carnal ocupando um envoltório cuja pele será negra ou amarela, bronzeada, mestiça, etc., etc., obrigando-o a reconhecer que o espírito, e não o seu passageiro e circunstancial envoltório físico-material, é que necessitará clarear-se e resplandecer, por meio das virtudes abnegadas e aquisições mentais e intelectuais, coisa que poderá obter no seio de uma ou de outra raça. E mais, que negros, brancos, amarelos, etc., todos descendem do mesmo princípio de luz, do mesmo fogo imortal e eterno, que é o Pai Supremo de toda a criação. Entretanto, meus amigos, Admitam ou deixem de admitir todos esses respeitáveis cidadãos terrenos, ainda que a eles e também a vós repugne o imperativo dessa lei magistral, o certo é que ela é irremediável e indestrutível, e que, por isso mesmo, todos os homens morrem num corpo para ressurgirem em uma vida espiritual e depois voltarem a renascer em novos corpos humanos até que lhes seja concedido, pelo progresso já realizado, ingressar em planetas mais ditosos, também reencarnados, e em cujas sociedades iniciarão novo ciclo de progresso, na escala ascensional da longa e gloriosa preparação para a vida eterna. Isto, porém, levará milênios sobre milênios. Nenhum homem, portanto, como nenhum espírito, poderá fugir às atrações irresistíveis dessa lei, quer dela se desagrade ou lhe tribute respeito, uma vez que é necessária toda a criação, como fatora que é do seu progresso, da sua ascensão para o melhor, até o perfeito. Na vinha do Senhor, o universo infinito, Existem obreiros indicados ao melindroso serviço de promovê-la. No que concerne a terra, encontram-se eles sob as vistas do unigênito de Deus, a quem se acha afeta a redenção do gênero humano. Assim como diariamente o homem assiste ao romper do sol e ao seu declínio no horizonte, Assim como sente soprarem os ventos e vê caírem as chuvas, crescerem e frutecerem as plantas, as flores recenderem seus perfumes e os astros rebrilharem no infinito dos espaços, sem avaliar a imensidão e aspereza do trabalho que tudo isso significa, e ainda menos a dedicação, os sacrifícios que tão sublime labor requer das regiões de servos invisíveis que, no mundo astral, são incumbidos da conservação do planeta, segundo os altos desígnios do onipotente Criador, também diariamente assiste a milhares de renascimentos de semelhantes seus e de muitos outros seres vivos e organizados, ignorando a emocionante, encantadora epopeia divina que contempla. E tanto se habituou o homem a ver-se rodeado das manifestações divinas, que se tornou a elas indiferente, não cogitando da apreciação e do louvor às suas grandezas, considerando-as naturais, mesmo comuns, como realmente são. Como, porém, não ser assim, se ele próprio está mergulhado no seio do universo divino,